Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Diálogos do Sul aqui no YouTube. E se você está nos assistindo no Facebook, quero te convidar para ir lá no YouTube. O vídeo lá trava menos, é mais fácil de ver. E você se ativar também o sininho de notificações para receber os nossos materiais. Hoje eu tô aqui para anunciar uma entrevista que tá bem interessante que foi realizado por um colaborador nosso, o Amar Augusto Dornelles, que é jornalista. Ele entrevistou o Amir Kail, que é consultor financeiro, economista, foi secretário de finanças durante o governo da Luísa Erundina, que na época era do PT, aqui em São Paulo, e é uma das pessoas que mais entende de economia no nosso país hoje, né? Inclusive. O professor Ladislau dobor já recomendou ele várias vezes no blog dele. O que, que eles conversam? Eles vão falar sobre as expectativas da economia agora em 2019, mas fazendo uma análise crítica. Então, o papel dos Estados Unidos diante da China, o tamanho né, do, da economia dos Estados Unidos e a influência que esse país ainda pode ter, as questões relativas ao governo Bolsonaro. Então, teve um bafafá no começo do ano aqui no, no Brasil a respeito de uma melhora da... Da economia, de uma recuperação, suposta recuperação econômica, e aí o economista fala sobre isso, desmente essa falsa realidade que está sendo construída pela mídia e falam também das projeções para emprego, por exemplo. Então é possível a gente esperar uma melhora, uma, uma melhora do, do cenário para as pessoas que estão procurando emprego, que estão precarizadas, trabalhando muitas vezes de Uber, de Rapp ou seja, trabalhando com aplicativo, que foram chamados de empreendedores, né, pela Globo. Então, tem algum cenário? cenário para essas pessoas é positivo? Como, o que, que a gente pode esperar? Bom, já falei demais, é isso. Fiquem agora com essa entrevista. Deixa seu comentário aqui, o que, é que você achou, comenta, que a gente está acompanhando. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Oh, amigo, ao longo da tua vida tu trabalhou para o Partido dos Trabalhadores na década de 80, mas tu não é uma pessoa que é do, do quadro orgânico do PT. Eu te falo como um jornalista, é, e não antes a gente vê essas parvalidades de a imprensa hegemônica. Hegemônica são todas aquelas empresas que copiam a Globo. Essa papagaiada de números que são detonados e voados e aí a bolsa, quando, quando vende, o patrimônio da viúva, o dólar cai. Como é que funciona esse cassino? As agências internacionais de risco dizendo que o Brasil está melhorando e aí a mídia faz o oba-oba e nós estamos virando o ano. Acabaram com o direito trabalhista, 20 anos sem investir e agora o que nós temos pela frente? É possível sonhar? Uma oba-oba semelhante ao que eu todo início de ano. Não é de agora, são quatro anos, em que se promete que vai melhorar tudo, há uma expectativa fantástica, normalmente as bolsas sobem e as coisas vão ocorrendo e as expectativas vão ficando para trás. E quando termina o ano, é uma frustração. Esse ano não foi diferente, só que diferente dos outros anos houve uma reação pequena da economia, obceada pelo fato do governo liberar R$ 500,00 para cada depositante do fundo Então isso é um negócio de Natal. foi dado o décimo salário do restaurante. Então essas duas coisas fizeram que o Natal desse ano fosse o um Natal melhor do ano passado, eu digo assim, Vendas. Mas, ô amigo, isso aqui não está um pouco inflado? porque se for ver a... Os empregos que eles estão falando que surgiram, os então, empregos não são coisa nenhuma, mas a gente que foi por a rua, as próprias emissoras, a própria Globo mostrou, gente que foi para a rua, entende? Começou a vender coxinha ou o que tivesse, isso aqui catalogado como se fosse um empreendedor individual e não desempregado. Eles criaram com a reforma trabalhista, o que a gente chama de emprego de segunda categoria. É a turma que pega o bicicleta e fica entregando comida. Várias, vários tipos de trabalhos, de baixíssima qualidade. Ou seja, a indústria que gera um desemprego de má qualidade não está contratando, ela está diminuindo. As empresas estão encolhendo. Muitas indústrias estão fechando. Muitas empresas pequenas e médias estão fechando. Então, a qualidade do trabalho então, está caindo. E o poder de competição brasileiro está diminuindo. Enquanto o mundo está crescendo, Inclusive os países emergentes pecem é assim, um bicho, bem superior ao nosso, os empregos vão fluindo para lá. Nós estamos virando o pessoal exportador de commodities, até o petróleo, que a gente podia exportar refinado agora, tudo, mandamos o cru e compramos. Sim. Na realidade, o Brasil não melhorou, do ponto é de vista do seu sistema produtivo. É isso que interessa. Agora, para tudo isso ocorrer, não basta você fazer roupa a né? roupa, -tura meses e depois a paridade se encontra. O que precisa, como um ele é melhorar o poder aquisitivo da população, principalmente classe média e de menor renda. Agora, o que o governo fez? Desde o governo tem, ele fez uma reforma fiscal que foi aprovada em dezembro de 2016, congelando as despesas do governo sem considerar juros por 20 anos, ignorando que a população vai crescer e portanto para melhorar a educação, a melhorar a saúde, recursos mais limitados. Fez, em julho de 2017, a Reforma Trabalhista, e sempre antes de uma reforma, eles falaram que com aquela reforma o país vai crescer, os empresários vão se animar, vão investir. Então, isso não aconteceu com a Reforma Fiscal, não aconteceu com a Reforma Trabalhista, e agora entrou a terceira reforma, e usou todo esse ano do governo Bolsonaro, Acabou aprovada e também com a promessa de que, aprovada a reforma da Previdência, o país retomaria, os empresários se animariam, investiriam e iriam para frente. Não está acontecendo isso. Porque as três reformas retiraram o poder aquisitivo da população, retiraram direitos, salário, retiraram tudo. Matematicamente impossível. Sim, empresa. a empresa depende da de massa salarial. E de ter consumidores depende do poder aquisitivo da população melhorar para não poder contratar, faturar, ter lucro, gerar dividendos e assim por diante. Isso nós não estamos assistindo. Na da toda teoria deles, que as expectativas vão animar a economia, vão crescer, as expectativas começam aos poucos, a minguar ao contrário, porque começam a frustrar. Quando chega por volta do segundo e terceiro mês, a realidade vai se impor. E aí falta sim, Falar com o povo, aquilo que o povo quer, que é melhorar o poder aquisitivo. então para isso existem várias políticas que foram bem inclusive implementadas pela administração do Lula, pode dizer a Dilma. A Dilma não. A Dilma para mim foi um atraso à esquerda, um golpe com esquerda, porque a Dilma foi ela que inaugurou essa questão da reforma da Previdência e não deu tempo sempre vi a Dilma fazendo algo, prevendo o terreno onde estava e dá o, os anéis aos Deus, foi assim eu queria voltar às promessas cumpridas e também explicar o ponto de vista mais profundo da economia como como é que é, é alimentada a Oba Oba vende as joias de coroa faz aquilo que o capital internacional está solicitando aí a, as agências de risco já o... então é, é toda uma série de atos que são matéria prima para a imprensa para enfiar doelo abaixo, diuturnamente. Você tem um país capitalista, principalmente um capitalismo tipo brasileiro, uma aliança forte entre grandes grupos econômicos, o poder político, que está ligado ao poder econômico, e a mídia. Os três são os fios condutores do comando do país. E você tem... Não é o quarto poder ou o terceiro? Es Esmagado está a sociedade em e iludido, essa ilusão, as piscina TV, vendo os problemas neopentecostais, onde o povo está sofrido, desesperançado, apostando tudo num milagre, numa, numa bondade que venha de fora, porque dentro, na questão concreta, ele está excluído. Você não recupera o país se você não for na base da pirâmide. Você não constrói um edifício se não tem uma boa fundação. E essa boa fundação, por incrível que pareça, o Lula sobrecapitário. Não é à toa que durante o governo dele, nos oito anos, o país cresceu 4% em média cada ano, rompendo aquele caminhado lento de 2% a hora, que vinha desde 1980. E agora nós voltamos pior. Agora não é nem dois, agora é um. O que, que o Lula fez de diferente? Corrigiu o salário mínimo acima da inflação, Criou o um empréstimo consignado, que reduziu custo do melhorou o salário mínimo melhora toda a massa salarial tudo sobe no sentido de, de maior poder de compra das e as empresas brasileiras ganharam uma dimensão internacional sim as construtoras, Brasil, sim. navegação de cabotagem tudo está tudo melhorou não é à toa a saiu com 87% de ótimo nenhum presidente não é né? porque foi porque chegou perto disso eu falo que a Dilma é outro diferente o Lula fez realmente aquilo que o feijão parou e deu certo. Ou seja, rico ou pobre viu a sua situação melhorar. Então essas questões simples parece que foram perdidas no tempo. E entrou a mídia com a campanha da corrupção. E de fato tirar o Lula da tipo, disputa. Só parênteses, essa campanha contra a corrupção só pode acontecer graças ao PT do Lula. Porque o FH tinha acabado com a polícia a Polícia Federal brasileira tinha um acordo econômico com o FBI e o FBI financiava as ações da, da, da nossa polícia. O FH permitiu que se construísse torres de espionagem em dez capitais, a federal inclusive, para o FBI poder fazer escuta. O Ministério Público, que não tinha poder nenhum na época do FH, passou a ter então todos os instrumentos de investigação, Lava Jato, essa corda que se formou, existiu, ou estou errado? Foi justamente o um, um vácuo do que fez o operário. É verdade. Quem criou os instrumentos legais para realmente combater a corrupção foi o governo do uma parte do governo do Fernando Henrique, e tinha Geraldo Vendeiro, que era o engavetador geral. Nunca houve qualquer processo em cima do Fernando Henrique, porque tudo que vinha pela Procuradoria era a compra de votos, a eleição, tudo isso, rasgando a Constituição, é. né? E na realidade, esse juiz, esse juizinho, Sérgio Moro, na época, na gravação da Nayol, que é na o procurador do Papa falou, não, o Fernando Henrique não aumenta a não, não. não mexe nele, não mexe nele, não mexe, não mexe não é nossa. Nossa. <risos> quer dizer, quer coisa pior do que isso, uma justiça que tem lado, tem viciada. E esse homem é o ministro da Justiça. E pior, com a bombada da, da mídia em cima si, um só favor a favor dele, ele tem mais de 50% de. Ele sendo inflado para candidato presid à presidência. Sim, é o candidato da Globo. Nós temos um presidente que foi eleito principalmente como combatendo a corrupção e está corrupto como um os outros. E não é só corrupto, ele, ele é miliciano. Está provado. Hein? Só para uma pergunta, a mulher é. nunca. É, é vamos suprir quem é, porque todo mundo já sabe e a Marielle, ela, se ela fosse disputar o Senado, ela não deixaria o filho, o claro, é, Flávio os é, não, não teriam a menor chance de ser eleito, e Ele só foi eleito porque morreu a campeã de voto e ela fez o no nome dela, com o trabalho, com o sangue e com a vida dela. Sim. A Marielle, ela começou a crescer nas comunidades, e começou a ameaçar principalmente o Carlos o criador que brigava com ela na começou a perder votos junto às comunidades, porque ele usava as milícias para fazer campanha com ele. E ela ia direto, promovia dentro das comunidades, a própria organização do povo ali, para se defender os seus interesses. Começou a incomodar. Agora, essa história da família Bolsonaro envolvida com a milícia é muito conhecida. Inclusive, lá, Flávio Pedras. Flávio Bolsonaro empregava a mulher e a filha do né? principal justiceiro que está fora dele. Pô, e o Flávio namorou a filha do, do, do, do cara que está preso, que é o acusado. É, é, é, é, é, é, é mais do que isso. É o filho menor. Tá? É o Eduardo? Não. É Não. Eles moravam no condomínio. Como o presidente foi eleito, a, a polícia tem obrigação de, de fazer uma ficha de onde ele mora e quem está do lado. Eu já sabiam de tudo, a polícia já sabia de tudo. Eu não é a teoria da conspiração, nos anos 70 diziam que tinha tudo mal. Mas assim, isso aqui está caindo, a, a comunidade internacional sabe o que não, o que não, o, as coisas não acontecem, porque tem o benefício, tem o apoio dos Estados Unidos. É né? por isso que o Bolsonaro, o papel mais ridículo, a foto mais ridícula que eu vi na minha vida, foi o Bolsonaro com os olhos chorando, de tão emocionado, tá, de estar na Casa Branca ao lado. É. É. pesa sobre o Bolsonaro acusações pesadas e de fácil comprovação. A questão da rachadinha, pegaram o tal do Fabrício Queiroz, que é um miliciano, era um laranja da família Bolsonaro. Mas desde aí é foi que ele era deputado. Viu? Já faz é. tempo. São 28 anos do Bolsonaro mamando nas tetas o setor público. Esse homem nunca trabalhou em empresa. Era um o milico, público. né? Depois... E a família, a família toda do o e a rachadinha corre o risco de pegar os outros. É esse o medo que essa turma tem, porque toda essa política que hum. caminha no underground pode de uma hora para outra estourar. Se a elite indispor com o Bolsonaro, porque achou outro representante melhor, pode ser o José Moura ou o é. Vitória. O mais fácil ainda é o governador do Rio Grande do Sul esse se a carne nova no pedaço. Rifar o Bolsonaro é muito fácil. Desde que se coloque. Desde que os americanos concordam. Desde que se coloque essa questão da rachadinha, vá para frente. Por isso que ele luta ferozmente para que isso não vá para frente. Mas está perdendo essa parada. Foram duas tentativas do Supremo que não deram certo. E agora está envolvido. Voltou. Se der uma brecha, o Supremo ataca de novo. Pode ser, mas voltou agora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, com os procuradores do Rio de Janeiro, que eles estavam fugindo, fugindo, fugindo, para não ter o julgamento. Só pode... tirar esse e desanda mais a Não conseguiram. Não conseguiram. Podem conseguir. Pode conseguir. Não, no Rio de Janeiro tudo não. pode acontecer. Não vão conseguir. Porque se conseguir isso, realmente estoura tudo. casa desanda. Acaba tudo. E aí, o um desgaste é ainda maior. Está na cara que eles usaram a machadinha, todos, porque funcionários fantasmas. A Globo mostrou três funcionários fantasmas educados, que moram completamente fora do Rio de Janeiro, que nunca apareceram lá, que nunca apareceram na Assembleia Legislativa. Essa, essa, essa quadrilha, o Sindicato do Crime, o, todo mundo já sabe, até o Globo anunciou: o Sindicato do Crime, quando o, o, o, o Queiroz desapareceu, e esse até onde ele estava lá, dos Estados Unidos, né? Encontrado, a minha opinião é que o um golpe foi sacramentado quando a Dilma resolveu não visitar o BAMOS. Isso é muito pra cabeça. Então, assim, eu acho que esse cara só foi eleito. É um cara que enfia no, na conta uma grana e ele está comprado e faz tudo que os americanos não quiserem, não conseguem nada. Eles botam a quarta frota a invadir, porque na 64 não precisou né? Agora, os americanos, só que eu, eu, eles estão em de decadência total. O império está ruim. E o Brasil é muito rico. Eles já compraram assim, o petróleo, já compraram tudo e vão comprar muito mais. Eu tenho outro pensamento diferente. Oh. Se depender do Bolsonaro, é isso que vai acontecer. os quê? Estados Unidos mandar aqui, é a submissão total aos Estados Unidos. Isso ficou na cara desde o início. Puxou a briga contra os árabes, para perder Israel. Puxou a banca contra a China querendo os Estados Unidos, e as coisas mudaram, porque os empresários viram que saíam prejudicados. Toda a, toda a indústria é brasileira reclamou, e ele teve que ceder, porque senão esse homem caía. Hoje em dia, o Brasil não pode prescindir da China como um grande parceiro comercial, seja para exportar commodities, seja para importar produtos de lá. Os Estados Unidos representam um terço da China, do ponto de vista comercial externo brasileiro. Sim. Então, eu não vejo os Estados Unidos com essa força. Pelo contrário, é em decadência perante essa briga com a China. Não é à toa que o Trump trancou o mercado americano, porque o produto chinês entrava demais lá. E Ele tinha mais de 400 bilhões de dólares de saldo comercial negativo com a China. Amigo, eu não acho que é por acaso que a Lava Jato, o mais vezes foi fechar emprego no Brasil e abrir nos Estados Unidos. Ah, o, o, a Alderbrest, em 2014, parece, ganhou uma concorrência para a aviação do, do segundo ou terceiro maior aeroporto dos Estados Unidos. Ganhou deles lá dentro. Né? A Alderbrest é, é a joia, uma das joias da, da, da, do capitalismo brasileiro. É corrompido? É, mas quem corrompe, quem corrompe? são pessoas, não são empresas. Desde a Alemanha nazista, se sabe isso, a Alemanha foi lá, acabou, prendeu, corrupto. A empresa continuou pesquisando, empregando. Entende? Agora, bota um juiz eco desse, de, de porta de cadeia, para chefiar a investigação e vê o, o, o estrago que foi feito. O Rio Grande do Sul, o São Paulo, porto de Rio Grande é um porto importantíssimo do Partido dos Trabalhadores. Não posso te franizar, não foi o Lula, foi foi o um programa do PT. Ele revitalizou, o Fernando Henrique acabar tinha acabado com a navegação de cabotagem no Brasil. O Lula foi lá, o PT foi lá, começou a implementar. Depois estavam corruptos, tá? prende os caras, mas eles acabaram com a navegação com os estaleiros e nós temos que pagar. Privatizaram os dutos e agora o Petrobras paga com três anos pagando para usar os dutos que ele vendeu, já paga o preço. E é por isso que eu digo. Os Estados Unidos, eles estão uh, ruindo, mas assim, eles estão sugando o país. Enquanto eles não, não, não, não soltarem o osso, não adianta. Eu acho que é isso. não tem volta. Eu tenho minhas críticas ao laboratório, e tenho minhas críticas ao governo, até ao governo Lula. Quando você tem uma grande empreiteira, como a Aldo Brejo, ou outras ligadas às questões de prestação de serviços ao setor público, você tem um cartel. Esse cartel sempre funcionou no Brasil. E eles particularizaram o cartel na Petrobras e no governo Lula. Essas empreiteiras, uma meia dúzia, controlam todas as grandes obras do país. Todas. Sem exceção. São governadores também envolvidos nisso, no setor. E várias, várias autoridades. E isso todo mundo sabe. Dentro da elite. A mídia não coloca essa questão. Ela simplesmente depende. Então, o que acontece é assim: você tem o um poder político, o um poder econômico ligados e a mídia é ligada. E eu não perdoo as grandes empresas, nem o Debrecht, nem nenhuma delas, porque elas têm que trabalhar para a sociedade. Mas pode que fechar? Eu não digo de fechar. Elas têm que pegar os, os, seus, não, é os seus comandantes e prender. E isso ah, com fiscal isso. dinheiro, Com fiscal dinheiro de volta. Quando você dá 3% de comissão no empreiteiro para os funcionários públicos envolvidos ou os políticos envolvidos, você fica com 20% de sobrepreço.